Olá, sejam bem-vindos aos Dias da Bricolage lá com vários workshops da casa, bricoalas, demonstrações de produto e ainda Repair Café. Hoje o que eu vou partilhar com vocês é como fazer um candeeiro de teto do zero. Vamos lá? este projeto, o candeeiro ficou espetacular na minha sala e vou deixar ainda no blog um artigo sobre ele e com todos os links diretos para o site da Leroy Merlin, onde podem encontrar todos os detalhes de todos os produtos utilizados. Espero que tenham gostado, sigam-me em Design Por Acaso no Instagram e visitem o blog www.designporacaso.pt O meu nome é Catarina e adorei estar com vocês. Um beijinho e até à próxima!